E aí, beleza? Ezequiel é Zero com mais uma dica: é um defeito ou é uma complicação? tam, Você que tem um relógio cronógrafo, que os ponteiros dele param aquele que gira rapidinho e depois para isso é um defeito ou é uma complicação complicação para quem não sabe é o mesmo que função é o nome que se dá para qualquer função que o relógio tem além da hora por isso que o nosso amigo leandro do gmt-3 fala saudações e complicações pessoal eu fiz um vídeo falando sobre cronógrafos você que não sabe o que é um cronógrafo vem aqui no card aqui que você vai ver o vídeo falando e nesse vídeo teve muita dúvida sobre o relógio que para os ponteiros tem relógio que para os ponteiros lá que você está usando. Então, o que é isso que acontece? É um defeito? Isso é um, uma complicação? Ou seja, é uma função? Entendeu? Eu vou explicar para você agora. Segue aí que você vai pegar essa. Vou usar esse bulovo aqui como exemplo. Porque ele tem todas as funções que eu preciso mostrar e explicar para você. Quando você aciona aqui, esse modelo, aciona... Aí ele começa a girar rápido, o que esse aqui está marcando? Décimos de segundo, nesse modelo aqui é décimo de segundo, alguns são oitavos de segundo, vigésimo de segundo, esse aqui é décimo de segundo, está vendo? Ele começa a girar rápido até os primeiros 30 segundos e ele vai parar depois. Ó. Observe, é o décimo de segundos. Se então, for 30 segundos aqui ele vai parar, alguns para com 60, outros com 30, aí depende do modelo. Só parou de mostrar, tá vendo? Mas ele continua fazendo a medição, por exemplo. Eu vou parar aqui no 40, aqui. eu vou ver qual o décimo de segundo que eu vou parar: 40. Olha lá, eu parei no 40,1 tá vendo? Quase ponto 2, ó. 40 segundos, ponto 2. Parei o pronome aí eu continuo, aí ele continua marcando de novo e aí continua marcando. E aí, outra questão, por que, que passa alguns minutos e ele para? Porque aqui, ó, esse aqui marca minutos do cronógrafo e hora do cronógrafo. Então, quando ele chega na marcação máxima do cronógrafo, ele para para economizar a bateria. Que é um o relógio de bateria, ele vai parar para economizar a bateria. Nesse caso aqui, ele vai parar quando fechar 12 horas direto aqui, ó. Se o seu for 30 segundos máximo, ele vai parar com 30 segundos. Se o seu for 60, se o seu for, se o seu for 60 segundos máximo, igual aqui, se tiver só 60 aqui, ele vai parar o cronógrafo com 60 segundos. Então, não é um defeito, beleza? vai ficar tranquilo, esse, esse quesito não é um defeito a maioria dos relógios cronógrafos, a bateria ele para o cronógrafo no tempo máximo como eu mostrei nesse, nesse relógio aí mas tem alguns modelos que não para o cronógrafo, ele gira direto então você é que tem que fazer o desligamento do cronógrafo para você não consumir bateria desnecessária se você não estiver usando a função mas a maioria deles é o que eu mostrei nesse, nesse relógio Bulova não é um defeito ele para para economizar a bateria para que o relógio não tenha um consumo além do normal mas quando que consiste em um defeito? Tem casos que o ponteiro parou por causa de um defeito. Vou mostrar para você como que seria se o cronógrafo tivesse com um defeito no sistema do cronógrafo. Segue aí que você vai ver. E já aproveita e deixa aquele joinha, aquele like. Coloca o seu comentário aqui embaixo para a gente saber o que, que acontece com o seu relógio. Compartilhe também para aquele colega seu, aquele amigo, que você sabe que curte relógio. Ele vai gostar desse canal aqui. Consiste em um defeito quando, por exemplo, se eu começar a usar o cronógrafo, vou zerar ele aqui de novo. Se eu começar a usar o cronógrafo e ele parar um segundo só aqui lá, por exemplo, parar aqui lá por sete segundos, fora do, do, do, do fechamento padrão, aí pode ser um defeito, o cronógrafo está parando fora do, do, do padrão dele. Ou eu continuo girando aqui ele para com cinco minutos, dois minutos, então aí pode ser um defeito, o cronógrafo pode estar pesado e fazendo... É, o relógio parar, o sistema do cronógrafo parar, mas se ele estiver parando dentro dos padrões aqui que eu expliquei, ele não é um defeito, beleza? É isso aí, você que assistiu até aqui com certeza tirou a sua dúvida sobre defeito complicação no quesito dos relógios cronógrafos então o que, que acontece? Quando ele dá defeito mesmo, em alguns casos apenas a troca da bateria do relógio já pode resolver o problema do cronógrafo não estar funcionando, porque uma bateria fraca ele pode não ter energia suficiente para funcionar o cronógrafo e o relógio junto, na hora que você usa o cronógrafo. Então, às vezes, a troca da bateria apenas vai resolver. Mas, em alguns casos, também o relógio precisa de lubrificação, precisa desmontar, lavar, lubrificar. E, às vezes, até troca de peças, engrenagem travada, quebrada, ferrujada, se tiver sinal de água. Então, em alguns casos, pode ser uma manutenção no mecanismo para precisar de resolver. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, se ainda não deixou. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.